Olá. Agora nesse momento nós estamos aqui na Avenida Bias Fortes. As nossas costas estão na Praça Raul Soares. Dá para ver um pedacinho dela aí pelo retrovisor. Mas ela está aí em outros vídeos do nosso canal. É... E nosso destino aqui, nós vamos passar no bairro Padre nós Vamos até o bairro Padre Oztáquio, Saindo aqui do centro de Belo Horizonte. Então, quem vem aí, é, vem da Amazonas. Normalmente pega a Rua Tupis, sai aqui, ó. Nessa entrada aqui que eu acabei de cruzar. O de Baixo, aliás, é a Tupis. Essa aqui é a. Deixa, me fugiu o nome. Essa que eu cruzei agora. E aqui nós vamos adentrar Viaduto Helena Greco O viaduto Helena Greco É muito antigo aqui em VH Ele passa por cima da avenida do Contorno Aí está a avenida do Contorno também, né, a contorno, está em debaixo dela ali, o Ribeirão Arrudas. Aqui ele vai dar acesso à Avenida Pedro II que dá pra gente ir aí pra região da Pampulha, região do bairro Castelo, o FMG e também vai dar acesso a essa região do Padre Eustáquio. É o que nós vamos fazer. Vou passar aqui, ó. Essa aí da frente já é a avenida Pedro II. A esquerda ali você vai para a região do Caixara, E nós vamos fazer esse retorno aqui para nós entrarmos no bairro Carlos Prates. Peguei aqui. Voltamos na Rua Padostac E curiosamente A Rua Padostac Ela começa aqui no final do Carlos Prates. Se não me falha a memória Esse parque aqui tem até outro nome Mais em cima que seria Carlos Prates. Eu vou conferir e anoto no vídeo aí Então aqui Rua Padostac É uma rua super movimentada por muito tempo foi um dos únicos acessos a região, depois do Anel de BH, né, que é a região do Glória é, Serrano Badostak, é, é o próprio Badostak, a Jardim Laguna Seasa, né? aquela região ali do centro seria a rota mais mais retilínea por muito tempo foi a única nesse sentido Hoje não, hoje já tem a Avenida Tancredo Neves Que seria a continuação da Pedro II E também dá acesso a essa região do Alívio de Melo E de lá, consequentemente, esses outros bairros que eu disse E é, aqui é Carlos Frates, tá gente? Aqui, com certeza é Carlos Prates é, Também tem a opção de sair de lá, dessa região, pela 040 E chegar na Tereza Cristina Bom, então vamos lá, mas ela mantém né o prato pesado, são 11h50 da manhã agora, para uma rua comum de bairro, né se eu um fosse, seria bem tranquilo esse horário, mas na verdade não é porque ela ainda é esse importante veio de ligação aí entre bairros, né? aqui região Carlos Prades, temos problema aqui, é isso, ó. os pontos fazem os coletivos parar, e isso aqui na hora de rush, pronto, trava, essa pista toda. alguém pode pensar, não, então a solução é tirar as linhas de transporte coletivo daqui, não, não é, é embora eu falei que tem esses acessos, é, não, não é tão perto, e como historicamente isso aqui já foi assim, então já se construiu toda uma vida, toda uma rota, né, comunidades. Esse prédio que é à esquerda aqui ó, Prédio do INSS Muitas consultas Tratamentos eram decididos aí Hoje eu não sei se está Centralizado, mas Mas é né? Vocês viram que eu fiz uma pequena Curinha A direita ali E a rua Para adostar continua Aqui já é a região do Padre Aqui ao lado, o Colégio Padre esse prédio verde aí. O quarteirão na frente é a igreja do Padre tradicionalíssimo aqui da região né, tá escrito ali em cima ao lado, lá na frente a igreja para destaque, padaria padaria padaria aqui é a igreja né, então como eu disse já se criou, né aqui por exemplo é quase que um polo central, comercial, né? vocês vão ver daqui para frente tem banco, tem supermercados, tem lojas de diversos tipos, as ruas aqui do Badastá que superficial, não tem padrão de nomes não. anterior era Castigliando, essa é Progresso Aí, ó, mini shoppings essa aqui é a rua Francisco Bicalho e assim vai Aí nós deixamos um pouco esse polo comercial aqui. E mesmo assim persiste né? o comércio aqui. Cresceu aí na Rua Padostaque. Saiu da Rua Padostaque aqui, à esquerda, é bairro residencial. A rua de baixo ainda é a mão voltando, a Rua Três Pontas. Então ela também ficou muito caracterizada comercial. Três Pontas é voltando para o centro Então quem vem Dessas regiões que eu já citei Entra no bairro Padre Ostaque, E pega A rua lateral aqui embaixo Que boa parte Dela é Três Pontas, mas tem outra aqui embaixo Também é, A partir desse ponto aqui Já é outra rua E termina lá na frente No, no Padre Ostaque mesmo. Aqui a rua Pará de Minas ah, sim, peraí, a Rua Padostá que terminou lá atrás, então, peraí, deixa eu ver que ponto. Eu confirmo, mas é um pouco antes daquela curva lá. Eu esqueci desse detalhe aqui, porque parece que é uma rua só, mas não, a Rua Padostá terminou ali. Daqui pra lá, né, desse ponto pra cá, é a Rua Pará de Minas. E essa rua termina lá na Praça São Vicente Praça São Vicente É a praça que nós citamos diversas vezes aí no canal Quando estamos falando do anel rodoviário E é o ponto que eu quero Levar vocês aí comigo Nesse vídeo Aí olha o ponto de ônibus Lotado ó, Devido a essas várias Toda essa gão de bairros que tem aqui depois do anel rodoviário, praticamente usa esse acesso, né? O acesso, como eu disse, mais retilíneo. Para se chegar ao centro de BH. Aqui tem uma feira permanente. hortifruti, hoje já isso gerou mais artesanato e tudo mais daqui pra lá, a Pará de Minas se transforma em duas vias né? então quem vem, vem aqui pela Pará de Minas entra ali do lado posto e pega a lateral para sair ao centro BH Para quem está voltando é mais fácil, né? uma rua só praticamente E aí nós estamos chegando à Praça São Vicente Essa praça hoje ela é cortada ao meio, tá vendo? Mas tem a imagem ainda de São Vicente ali, ó. à direita aí ó. E aí em cima está o anel rodoviário o garra muito nesse ponto aqui do anel justamente por causa disso, aqui é um funil ó. o anel vem em três faixas, e em cima aí desse viaduto são só duas descendo ali direto a avenida Ivaí vai sair na região do Glória Glória, Califórnia né? aqueles conjuntos lá em cima, São Califórnia daqui pra cá o anel do viário continua em cima E nós vamos entrar na região do Alípio de Mendo Eu vou encerrar esse vídeo por aqui No vídeo seguinte eu vou dar a dica De como sair aqui por dentro Lá na região Do Shopping Contagem Valeu gente Até mais Deixe seu like aí no nosso canal Obrigado